E aí, bem-vindo a mais um vídeo, História das Antigas. Essa série que eu vou relembrando, casos do passado, para evitar Alzheimer no futuro. E é com muito pesar que eu lhes digo que acabou. Esse é o último episódio dessa série. Eu prometi fazer 20 vídeos. Esse aqui é o vigésimo, então acabou. Obviamente, se você insistir muito, insistir muito, ah, eu sei lá, mais para frente, eu tento lembrar outras histórias aqui e eu arrisco a fazer mais 20, mas por enquanto ficamos por aqui, e é o seguinte, aí eu vou tentar até fazer hoje um pouco mais longo aqui, vamos ver o que, que acontece, né? porque eu não planejo muito, e já falam que eu sou prolixo, então essa coisa mais fácil do mundo é fazer um vídeo de uma hora para mim, né? mas, mas vamos lá, vou tentar é, concentrar também aqui para não ficar tão longo assim. Me perguntaram no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, do cachorro assassino, que é o Maguila, vai lá e assiste, é, me perguntaram o paradeiro do do maguila então ele ele, ele morreu né porque são as histórias das antigas é antigo esses cachorros muito grandes eles não vivem muito então infelizmente ele morreu ele ele, ele viveu uns oito nove anos só e Anastácia companheira também já faleceu faz um tempo já né senão trazido esses cachorros aqui para Finlândia né Pelo amor de Deus né e assim ficam ficam as memórias e ficam também as cicatrizes Certo? Para quem teve a oportunidade de ter um contato mais próximo com o Maguila, ficam as lembranças e as cicatrizes. Mas vai lá, assiste o vídeo se você não tiver visto ainda o vídeo do sobre o Maguila. Vamos lá. Então, eu estou aqui, aliás, eu estou aqui ainda né, na clausura quarentena, da quarentena aqui na Finlândia. e já tava ficando, Eu falei que estava ficando quente antes dos 6, 7 graus, estava quentinho. E agora tava quente mesmo, tava tipo 12, 13 graus. Eu tava me sentindo na farol da barra, em Salvador, em Teresina, sabe assim? Tava, tava tipo calor Claro que, né, você é, tem que usar luva, ainda tem que, né? Não dá para sair assim de camiseta na rua. Mas, mas já tava ficando bom. Aí eu acordo hoje, neve. Então, assim, a alegria durou pouco. Estava na neve, mas quando eu lembro de calor, eu sempre me vem uma imagem típica, porque eu já revelei aqui em algum outro vídeo, acho que foi o do que eu falo do Rock in Rio, né? Que eu sou carioca, né meu RG é RJ. Sou ali, nascido no, na, no Largo dos Guimarães, Santa Tereza, então nasci no Rio de Janeiro. E aí eu lembro quando eu era pequeno, eu era lá, não sei que eu, eu pegava ônibus lá no Rio de Janeiro, você ia para o né eu ficava em Copacabana, e eu me tinha umas tias no Meier, Engenho Novo é lá, é de ônibus. E aí eu lembro da cena dos caras de sunga no ônibus. Onde já se viu? Um paulista achava isso uma, uma bizarrice. Mas no Rio de Janeiro eu acho que é normal. O cara pega uma sunga e vai no banco. O cara vai de sunga, chinelo, o deitadinho ali do lado, né? Assim, de ladinho, ali, descansando. E um maço de cigarro e um dinheirinho enrolado no outro canto. É uma cena carioca, normal. Tipo, como se nada estivesse acontecendo. Em São Paulo você saia sem camisa, já era um, tipo, um absurdo. O que é isso? O cara tá sem minu? Né? Então, era a cena que vem, me vem é, do, de calor, Rio de Janeiro, que me faz lembrar, porque eu tenho que lembrar alguma história das antigas que tem a ver com a minha carreira, né? senão fica um negócio muito nexo aqui. Eu lembro do nosso grande batera, Ricardo Confessori, quando ele tocava de sunga. É exatamente o que você ouviu. O Ricardo Confessori, baterista criou lá a levada North into as super levadas ao longo da carreira, Make Believe, tantas outras, e tal. O cara tocava de sunga porque o Ricardo, homem de fases, né, ele teve várias fases na vida dele, teve essa fase aí que ele ficou macrobiótico. Eu não sei exatamente o que, que os caras comem da macrobiótica, mas eu sei que ele ficava comendo aveia o tempo inteiro, ficava levando uns potinhos de aveia para onde ele ia, e aí, não sei se já se começou só aveia, eu, eu aprendi isso nessa época. Não, não dá para ficar muito perto da pessoa, né? por muitas horas. E aí, eu lembro, não, e o cara fazia o show de sunga e de tênis, porque você não vai tocar a bateria descalço. Aí, um, só podia ser paulista, né? Confessore. Só podia ser paulista, porque para um carioca como eu, não, não dá para o cara estar tá de sunga e de tênis e meia. Não, uma coisa que, não, tipo, não dá, não combina. Então, ou está de chinelo ou está descalço. Então, ele fazia o show de tênis e meia e de sunga. E, e mais o, o, o packzinho aqui do, do monitor, né? E aí depois ele ia todo suadão lá, de sunga, tocar na minha guitarra, porque a gente investia os instrumentos, cantar, não sei o que, né, que tocavam não sei se, e tal. E até no Japão, que a gente foi lá, ele pulou no público, fez o stage diving de sunga. Tipo, o que, que aconteceu? Você me pergunta. E aí? A galera pegou ele no braço? Não. não. O japonês tipo, abriu, uma, né, uma, o mar ali, dividiu, abriu. Tipo, aí esse cara de sungas todo suado vai pular em cima da gente? Não, abriram e, né, sei lá, tá vivo. E aí, tipo, aí eu lembro que a galera lá da promotor do show, da casa, sei lá, reclamou, falou, não, os caras vão te processar aí, não pode pular nas pessoas assim, tipo, não quiseram também é, levar, é, tipo, citar o fato dele estar tá de sunga todo suado depois do show, né? Que também, né? Bom, para o japonês é o seguinte, os caras, no táxi os caras usam luva branca, os caras não aperta a mão do outro, para não, né? Os caras quando estão tá um pouquinho resfriadinho, gripezinha, mesmo quando é, quando, é gripezinha, né? O cara põe uma máscara. Isso aí já normalmente, antes de, de, né? de corona, corona times. Aliás, o Ricardo nessa época que ele estava todo macrobiótico, ele estava corpinho ali, né? seco, seco então ali, porque ele era um cara de fazer flexão. Ele fazia barra, ele é forte, né? Ele só que ele fazia aquela flexão aquela tradicional flexãozinha aquela, né, flexão tradicional, tipo, não dessa mais, mais atual aí, né, de, de pescoço, aquela de pescoço, né, mas ele fazia dessa, dessa normal também, ele tinha umas botas de inversão que ele ficava pendurado de ponta cabeça, cada, bom, cada um com suas loucuras, né, isso é, isso, isso é tá numa banda, porque você vai convivendo com as pessoas, né, e você vai tentando entender, tipo, ah, ok, legal, ah, ah legal, você fica pendurado de ponta cabeça o dia inteiro, tá bom, só com a minha veia. Bom, beleza, mas você está reclamando que está dentro de casa? Você nunca foi para o Japão de avião, né? Porque isso aí sim, é tipo, você fica lá 12 horas, fica depois no aeroporto, em algum lugar, mas sei lá quantas horas, esperando o próximo avião que vai ter mais 12 horas preso. E aí a gente foi nessa, para o Japão, nessa fase aí. E eu lembro só dessa cena também. Eu não lembro do aeroporto, eu não lembro do, do voo, não lembro que filme assisti não lembro de nada. Eu só lembro de uma cena, que é a, a aeromoça com... <risos> até hoje, tipo, sei lá quantos anos depois eu dou risada. A, a aeromoça com spray lá, bom ar, sabe assim? Spray, cheirinho de é, flores do campo. Em volta do Ricardo. <risos> Ricardo dormindo lá, tipo... O cara levava aveia para comer no avião. Aí não dá, né? Ricardo, tipo, desculpa tinha que contar essa história aí, mas é é com muito amor. Muito amor, são histórias, histórias das antigas do passado, né? Bom, mas eu também não tô aqui para só contar essas histórias da sunga aí, nem do, do bom ar. É, é Qual era a história que eu contar mesmo? Ai, caramba. Peraí, peraí. Eu esqueci a Ah, lembrei. Não, vou, vou contar é, o pior momento da minha carreira fazer uma headline, assim, ó, pior momento da minha carreira. Não, pior não, é tipo, não, não foi o pior, foi o, o momento que eu fui mais idiota na minha carreira, não é bom isso aí, é tipo, o momento mais ridículo da minha carreira, que eu tenho vergonha de contar, mas eu vou contar aqui. Ó, você ficou, ó, chamou atenção, agora você vai querer ficar até o final do vídeo, certo? Você não vai querer pular já para ver outra coisa, porque eu vou te contar agora o momento mais ridículo da minha carreira. Espero que seja. A gente estava em 2014... 2015, 2014, acho que é 2015, talvez. Verão na Europa, verão de 2015. A gente ia tocar no Wacken. Então, era o Fábio Leone, né? eu, Rafael Bittencourt, o Filipe Andreoli e o Bruno Valverde. E estava com a gente, nesse momento, o Russo, técnico de som. E a gente estava indo para o Wacken. Não sei o que a gente estava fazendo na Europa. Estava lá na Europa e, e era tipo algum show, o último show e a do Vak, a gente tinha ficado lá e estava com essa equipe, a gente pegava uns caras da equipe local lá, eu acho que... Eu nem direito, fala a verdade. Mas eu sei que estava essa galera no, no Chart de Gaulle, que é o, o aeroporto lá de Paris, e a gente pegava um voo para Hamburgo, que aí depois pegava uma van para ir para a cidade de Wacken, que é onde acontece o festival, o festival é enorme, gigantesco e tal. Beleza. E aí, a gente ia tocar cedo, a gente ia tocar no palco principal, mas a gente ia tocar cedo, tipo uma da tarde. Então, a gente tinha que pegar a van para ir lá para o festival, no, no, no hotel que era na frente do aeroporto, tipo umas 10 da manhã, alguma coisa assim. E a gente estava na, na França, em Paris, e a gente pegava então, um voo às 8 da noite, chegar lá no aeroporto às 9, chegava no hotel 9 e meia, 10 horas, beleza, dormia, acordava tranquilo, tomava o um café, e pegava a van, ia para o festival, tocava e beleza, no outro dia voltava para o hotel e cada um ia para suas casas tava tudo muito bem planejado. Então, a gente estava ali, no Chá de Gaulle, ali. Só a gente e o, e o técnico, só um russo. E aquela confusão. Porque você está achando o quê? Que aeroporto confuso é só no, só no Brasil? O, em Paris é uma zona. Uma zona. E ainda mais no, no verão, né? Aquela aglomeração. Tipo, tipo churrasco presidencial. Galera, assim, como nada estiver acontecendo. Mas aí não tinha ainda vírus ali. Então, estava todo mundo ali. Beleza. Aí até tinha a fila, a gente esperando a fila. E aí, de repente, ah, aí de repente a gente, os celulares começam a acabar a bateria, o que, é que você faz? Você vai carregar, e tinha umas caixinhas para você ficar carregando, você trancava e deixava o celular na caixinha carregando. Todo mundo fez isso, então todo mundo foi sem celular. Lindo, né? Aí, ficou lá, e a gente começou a ouvir as histórias do Rafael. Quando você começa a ouvir as histórias do Rafael, você que acha que eu sou prolixo, aliás, alguém falou aqui nos comentários que, que o quê? Que, que, que se sente um neto do Kiko, imagina quando ele estiver velho. Primeiro que eu já estou ali, né, chegando nesse ponto, dois que, né, estou com minhas histórias, o raciocínio está um pouco senil já, mas obrigado pelo elogio, vou levar como, como um elogio. Mas a gente estava, mas quando você tem histórias do Rafael, Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra, aí é outro nível. Você está achando que eu sou prolixo e sou confuso, que emenda costinha, emenda uma história na outra, você não está entendendo. Rafael, você entra no buraco negro e você, quando sai da história, você você tipo, fica muito confuso na vi, a vida. Sua vida, tipo, você fica confuso. Você sai sempre mais confuso do que você entrou na história. E a gente estava nesse, nesse aeroporto ali, matando o tempo ali e tal, ouvindo o Rafael falar. E é. Só que o Felipe, que é um cara inteligente, ele já percebeu que mudou o... O gate ali, o portão, e foi para o outro portão para ficar na frente do portão que era o certo. E a gente estava ali naquele buraco negro das histórias do Rafael, e nada contra o Rafael. Obviamente, estou falando com né, todo amor aqui, porque é daí que saem as grandes músicas, as grandes letras que o Rafael escreve, né? Porque esses, esses pensamentos ortogonais assim é deep, né? Tipo, profundas profundidades de, dos pensamentos. Então, você estava ali, o, o, o Fábio, como o próprio Rafael chama ele de uma borboleta. Tipo, aí você fala, pô, Kiko, você está chamando o Fábio o Fábio Leone de borboleta, mesmo? Eu não estou chamando o Fábio Leone. Tipo, não era um Clóvis Bornai, né? Já, aliás, já, você sabe quem é o Clóvis Bornai, né? Eu já citei o Clovis Bornai aqui em outros, em outros vídeos, mas eu não estou chamando. É porque é uma borboleta porque ele fica Ele fica ali. Tipo, ele não fala nada, ele fica meio que rodando ali e tal. É, fuma um cigarrinho. Aliás, você não sabe. O cara canta pra caramba, né? O, o Fábio canta muito e muito alto, só que ele fuma e bebe cerveja. Ele fica, ele entra na hora do solo, ah, solo, sai e pra fumar. Tipo, nunca vi isso. E tem uma voz, tipo, absurdamente alta, que eu nunca vi na minha... Vi ah, não, já vi. Já vi. Teve uma vez que eu vi alguém cantar tão alto quanto, assim, de, tipo, que entra no ouvido e você fala, não acredito que estão tá saindo. Tipo, o cara tá ligado em algum lugar, é muito forte. Uma vez só na minha vida eu tive essa sensação do Fábio, que foi. foi, Já vou botar outra história dentro dessa aí, mas tudo bem. Né? É, foi tipo, sei lá, que ano? 90 e poucos. A gente tava ensaiando, André Matos, né, o Confessor, a gente tava ensaiando lá em Pinheiros. E aí os caras da Rádio 89, a Rádio de São Paulo, e até o Bruce Dixon tava no Brasil para fazer o show do, do. daquele disco dele lá, de, do, do das Bolas do Picasso. Exato. Tipo. <risos> O nome do disco do Bruce Dixon era alguma coisa do gênero, das bolas do Picasso, vai vendo. E aí ele ia te show no Brasil e ele ia fazer uma. ia lá na rádio da entrevista, o Bruce Dixon ia lá. E precisava de alguém para tocar um violãozinho. Lá não, não. Pra, se, se tiver alguém para tocar violão, o violão, o Bruce Dixon vai cantar. Aí, pô, os caras da rádio ligaram pra gente e falaram, bom, o Angra não quer aparecer, aí vai ter Angra e o Bruce Dixon, a gente fala, pô, legal. Nossa, eu fui. Eu, tipo, dei um corte na história em 2014, voltei para... Tudo bem. Aí a gente foi lá, a gente tava no ensaio, né? Por só a gente tava junto, a gente deu uma treinada na música Tears of the Dragon, que é uma música famosa do Bruce Dixon. E a gente deu uma treinada e foi para Foi pra rádio, lembra? Mó trânsito e tal, tal. Chegamos lá, o Bruce Dixon já tava lá, tipo, já meio. Tipo, vocês... cadê essa galera aí que falou que vai tocar? Chegou lá uma banda inteira, aí ficou eu Rafael, Bittencourt e o André Matos, naqueles cubículos de rádio, né? não sei se, se você nunca foi, tipo, né, um, um cubículozinho assim, com microfone, para cantar e a gente com o violão na mão. Tinha aprendido ali na hora os acordes da Tears of the Dragon, aí fiquei tocando acordes lá e ele falava, não, não, não, não, não, não, não, tá, tá, não é isso, não é isso, eu não sabia o que ele estava falando, ele não sabia o nome, aí ele pegou o violão, tirou meu dedo assim, ah, falando, que era, eu tava fazendo dó, era dó com sétima maior, mas tudo bem. Só que a gente, com aquela cabeça angra de ser, a gente tinha, tinha, no meio da música, tinha uma levadinha meio reggae, né? Tinha uma levadinha meio reggae. Tem aquela história também do, do Dave Mustaine tocando reggae, né? Mas, tipo, se eu botar uma história dentro da outra, da outra você vai falar, que tá muito louco. Mas aquela história do, do Dave Mustaine, que eu fui de brin brincadeira, eu acho que eu fui fazer um reggae por causa dessa história do Bruce Dixon, que ficou na minha cabeça ali, no, no subconsciente é, junguiano da parada. E aí eu toquei o regzinho ali na frente do Mustang o Mustang até hoje não entendeu, ele acha que tá normal, porque reggae pro, pro, pro Dave Mustang é um estilo de música qualquer. Se eu toco uma, uma música brasileira, um reggae pra ele é normal. Mas beleza, voltando, voltando pro história do Bruce Dixon, hein, não tô louco não. Aí a gente fala, bom, em vez de fazer um solinho bobo aqui de reggae assim, ficar improvisando no violão, porque a gente não toca um Bob Marley no meio. Aí a gente botou um I Shot The Sheriff, você conhece essa música, né? Você não conhece o Bob Marley, tipo, quem é você? Peraí, abre uma outra aba aí, vai lá no YouTube, põe Bob Marley, I shot the sheriff, tipo, né? Eu dei um tiro no, no xerife. Aí você vai ver o Eric Clapton, porque o Eric Clapton também to, f, fez essa música aí, né? Aliás, um monte de gente pensa que é do Eric Clapton essa música, mas não, Bob Marley. Espero que vocês seja o Bob Marley, de repente o Bob Marley já gravou de alguém que eu nem sei. Mas ó... Beleza, aí eu falei, a gente bota um Bob Marley no meio, o Bruce Dixon vai sair legal pra caramba, olha a cabeça dos idiotas, né? Bruce Dixon vai achar o máximo, porque se ele botou um reggae na música dele, a gente bota um Bob Marley, que é o ícone do, do, do reggae, né? E a gente ali, eu acho que não estava ao vivo ainda, não sei, porque tem que achar essa gravação, se foi no ensaiozinho antes de entrar ao vivo, porque era ao vivo, ao vivo, né? Na rádio. É, ou se foi no ensaio, se tá na rádio, alguém gravou isso, sei lá. Aí a gente começa a tocar lá a música. Meu, o Bruce Dickinson canta tão alto, cara. Tipo, furava nossos tímpanos. E o André Matos, porque eu tava acostumado com o André Matos, né? O André, tipo, canta super afinado tá mas a voz dele era super baixinha. Era tipo a altura de uma... De você tá falando, assim, né? E o Bruce Dickinson, de repente, começa a gritar. Eu não consigo nem ouvir o violão, né? Descendo a mão lá. E aí entra a parte do reggae, ele começa a tocar. Um, o cara tem um, tem um piripaque. Fala, o que vocês estão fazendo com a minha música, não sei o quê e tal. Mas beleza essa era a história, mas va valeu, tinha que estar lá na hora, tinha que estar lá, dentro do cubículo para sentir a dor de ouvido que você tem quando o cara canta de verdade, e o Fábio, é a mesma coisa, mas me mesmo assim ele fica borboleteando quando você está conversando, porque ele não entende direito o português, ele fica meio ali e tal, e beleza, então o Fábio foi com o Felipe, na fila, você já está entendendo a história, né? eu voltei para o aeroporto lá, Charles de Gaulle, Paris e tal, né? 2014, já. Até. Aí, estava na fila, e a gente ouvindo as histórias, no buraco negro, das histórias do Rafael. O que aconteceu? A gente ficou vendo, ah, tá a fila lá, tem uma fila, tá uma galera. Só que a fila que estava lá já era de outro voo, que já tinha ido outro voo. E o, o Felipe e o Fábio já estavam dentro do avião tentando ligar para gente. Fala, meu, o avião vai embora. E aí o avião foi embora. E a gente ficou no aeroporto. Tipo, eu falei que foi um momento mais ridículo, porque... Obviamente, eu sou um cara viajado. Eu viajei muito na minha vida. Eu conheço todos os aeroportos que você possa imaginar. E eu já me virei muito bem na China, na Rússia, na Indonésia, no Japão. Pode ir, me manda em qualquer aeroporto que eu me viro. E não e estou lá na hora e chego. E nessa vez, não. Obviamente, a gente tava, foi né, é, imerso na, nas conversas e a gente perdeu. E aí, quando a gente viu, a gente falou, cara, o show é amanhã. Tipo, no, a gente está tipo, no outro país. Como a gente vai fazer o show, meu? E aí... Aí fomos lá na fila do negócio, ah, pra achar outro voo. A gente crente quer, quer ter outro voo indo para Hamburgo, né? Ah, mes, é, monsieur, s'il vous plaît, tal. Mandando um francês ali para o cara. O cara, não, não tem mais voo nenhum para Hamburgo, já era. Agora só amanhã à tarde. Falei, meu, vai ter o voo, vai ter o show. E aí, tipo, ah, não, não é possível? Tem, será que tem outro voo para outro lugar depois chega, Não, não tem nada. Beleza. Aí eu tava meio que, tipo, eu, meio comandando a turma ali, né? Porque eu já tinha ido. Eu falava um pouco francês e tal, e tipo, já tinha ido várias vezes ali naquele aeroporto ali, tipo, conheço bem. Falei, meu, vamos numa estação de trem. Aí a gente sai tudo, os caras correndo <risos> pelo aeroporto, gigante aeroporto, né? Gigante mesmo, não tá achando que é gigante, tipo o aeroporto de São Paulo, né? Não, tipo, sei lá, cinco vezes maior. Sai correndo, tá, acha a estação de trem, começa a olhar lá aqueles negócios, não tem. Pra Hamburgo, só amanhã, tal hora. Meu, e aí tinha um show, a gente ia fazer o um show no Vakin tudo, tipo, os caras, o Fábio e o Felipe já estavam a caminho no voo, iam dormir bonitinho no hotel, tudo mais, e a gente ali, meu, desesperado, aí não tinha trem nenhum pra ir, aí eu tive a, a grande ideia, falei, meu, vamos de carro, aí eu olhei no mapa, falei, meu, dá pra ir de carro, vai dar certinho, são oito horas e tanto de viagem, a gente só não pode parar, tem que dirigir direto, e aí a gente vai chegar na hora da van, aí a gente fez isso, cara, Olha, olha isso, vai vendo. Você tinha que estar nesse carro. Aí a gente sai correndo para a área de aluguel de carro, tem, tem, tem que achar, a área que tem os aluguel de carro, tipo, tipo os caras da banda correndo com as malas. <risos> é patético, patético. É ridículo. Eu não sei, né? tipo, não via nem tá falando isso. Você fala, Kiko, você fica falando que é, é music business, é profissionalismo, que não sei Tipo, não, mas é... Os caras correndo, já suado, já, tipo, eu perdi um vácuo, um festival, não sei o que e tal. Aí, tipo, muito tosco. Aí chega lá, né, fica na fila, né. É, S'il vous plaît, monsieur, je veux, não sei o que, voiture. <risos> Vai lá, pegar, alugar um carro, aí pegamos uma BMW. Não que seja lá essas grandes coisas, porque é normal, né, carro, carro nacional. Nacional não, né, alemão. Mas beleza. Aí tava lá, uma BMWzinha lá pequena. A gente, todo mundo, espremido, eu não, porque eu di, fui dirigir, né? Aí vai, pega o carro, bota as malas, não sei o quê e tal, vai todo mundo, para no posto de gasolina, enche o tanque, e a gente foi direto, meu. Tipo, a gente testou a maior velocidade que dava para ir naquele carro lá, sem a gente se matar, obviamente. E eu fui dirigindo até quando estava quase amanhecendo, a gente parou uma vez para pegar um café ali, ir no banheiro rápido, todo mundo, tipo, com, nos minutos contados ali, pit stop mesmo, Fórmula 1 continuou indo. Aí o russo, o técnico som, ele pegou... É, para dirigir no, no finalzinho que estava amanhã sendo já já virando, todo mundo virado, tipo, acordado, falando, porque tem, fica falando aí para ninguém dormir, né? Meu, meu, tá louco. E a gente chegou, a gente chegou, acho que, sei lá, uma, uns 20 minutos antes da do horário da nossa van. Que é tudo organizado esses festivais são muito grandes, então cada banda tem a sua van e tal horário. Se você perder a van, aí só tem a outra van em outro horário e aí, tipo, muito alemão, um alemão, jeito certo de alemão. E a gente conseguiu, a gente atravessou a França, você passa pela Bélgica e você foi até é, Hamburgo, de carro, a milhão um varando à noite. Tipo, então, devia ser umas 10 da noite, sei lá, que horas eram, tipo, 10, 11, até a gente sair de carro mesmo, tá dentro do carro, viajar essas 8, 9 horas. A gente chegou lá antes das 10 da manhã, no hotel, deu tempo de deixar as coisas no hotel e tá bonitão assim, <risos> pronto, esperando a van, e aí, tipo, desce o Felipe o Fábio, tal, já tomando café, tudo bonitão, os caras estão todos ali tranquilos, bem dormidos, e a gente, tipo, com aquela olheira ali. Aí, a gente foi pro... ainda pegou mais uma hora de van para ir lá pro festival. Aí, tinha lá quem, os holds que iam ajudar, não sei o quê, a gente tocou. Ainda bem que é show de festival, né, que é mais curto tal, né, sei lá, 50 minutos, 40 minutos... Fizemos o show, tem umas fotos dela. aqui, a gente varado ali, acabou o show, já pegou, voltou pro hotel, fui devolver o carro no, no negócio lá de aluguel de carro lá do aeroporto, já peguei um trem, fui para Frankfurt e já peguei um voo para Los Angeles pra voltar para casa. Vai vendo. Você tá aí, você às vezes reclama, você fala, ah, tô cansado, não vou, dar, não tô afim de ir na, ir na padaria. A tua mãe te pede, você pode ir na padaria ali comprar um negócio, você fala, ah, não, tô cansado. Você viu, né? Tinha que estar lá no carro, imagina. Tipo, oito, nove horas dentro do carro a milhão. Eu não podia perder 20 minutos ali. Nada poderia acontecer. A gente parou para abastecer também nessa hora. Né? Foi eu. Botou gasolina e tal. Essa foi a história. Essa é a história. E a do Bruce Dickinson também. Então tá bom, porque eu já devo ter ficado longo pra caramba isso aqui. Eu estava pensando o seguinte, esses comentários, eles são legais. Esses comentários, de repente eu faço um vídeo lendo os comentários, tem uns comentários é, geniais. Assim. Mas eu vou ficar por aqui histórias das antigas, porque também, sei lá, quem quem, quem assiste <risos> essas histórias, mas para mim eu queria só falar, é, para dar um, um fechamento aqui, que eu nem sei, tipo, essas ideias de ficar relembrando do, do passado meio que aconteceu quando eu relembrei algumas histórias é, com a notícia do, do falecimento do André Matos. Meio que rolou um pouco dessa coisa de lembrar, né, de ficar lembrando, e na realidade, tipo, pelo um, pelo um lado... Pelo um lado sei lá, num lado legal das histórias, e das, dos perrengues que você passa, das coisas engraçadas que você vive. E também para mim foi... Geralmente eu, eu, eu me levo muito a sério, né? Eu me levo muito a sério quando eu vou fazer algum vídeo ou no canal, quero ensinar alguma coisa, como você pode tocar guitarra, você tem que fazer a sua carreira melhor e você tem que cuidar do, da sua carreira, do, de como você treina, como você treina... Eu sempre levo as, eu levo as, as coisas a sério, mas ao mesmo tempo eu tenho... É, sei lá, esse lado aqui de, de contar as coisas que talvez não seja tão sério. Quer dizer, eu sempre achei sério, mas eu comecei a fazer, as pessoas acham que não era tão sério. Mas, para mim, foi um bom treino de, de mostrar um pouco eu contando essas histórias improvisadas, porque é um treino de comunicação para mim. assim Eu agradeço, então, quem está assistindo, porque, para mim, foi um, um ótimo treino de, de se comunicar de uma forma um pouco diferente da forma que eu, eu geralmente me comunico, que é... Né, querendo ser um pouco mais disciplinado e sério e é, querendo né, mostrar caminhos para as pessoas é, conseguirem o que elas amam, o que elas desejam tal, mas essa forma é um pouco diferente e não tem nada a ver com o Kiko é, querendo ensinar alguma coisa, mas com tantas as histórias que no final das, da, das contas né, Essas histórias, esses contos no final das contas elas eles são, são as, as coisas mais legais que ficam da carreira são os momentos que você senta com os amigos e lembra dessas desses coisas das coisas absurdas que você viveu ou de momentos é, é, é, únicos né que são ficam mais na memória do que de repente um mega show né que é o que você imagina aquele mega show que você fez aquele super evento ou quando é, sei lá, quando você ganhou o Grammy ou quando você tocou no Mega Festival, o show do Váquen em si, eu não me lembro, mas eu lembro a gente no, no carro ali, sabe? Assim? Então, tipo, essas coisas é, eu acho legal, para mim é legal contar e agradeço a todo mundo que assistiu esses vídeos e claro que se eu, se eu tiver lembrado das histórias, eu arrisco a fazer mais, mas, assim, essas histórias eu fui inventando. Cada vez que eu tinha que gravar, eu tinha que lembrava. Às, às vezes eu lembrava de alguma história maluca, eu anotava, ah, tem aquela história e tal. Anotava para fazer depois, mas não tinha nada planejado. De repente, se eu encarar fazer, eu acho melhor planejar um pouco. E deixo até uma pergunta aqui, porque eu quis fazer sempre assim, tipo, só, sem sem planejar nada, né? Só penso que história vai ser e tal, e saio falando. É... Mas você, que é um jovem, que... Fica, assiste vídeos de YouTube todos cortados, com um monte de. Ah, aparece a fotinho aqui, aqui, né? Aparece uma fotinho quando você fala. Eu não sei se esse seria o, o jeito legal de fazer, fica aqui essa pergunta. Será que se eu faço mais algumas histórias era legal mostrar coisas? Mas eu prefiro que você vá lá e busque, porque também. Você quer o quê? Que eu. Vai ter o teu trabalho de eu ter que buscar no Google, você, tá, você é muito preguiçoso. Na geração, você vai lá, você, na minha época, meu, eu tinha que abrir o dicionário. Você tinha que ir na biblioteca do colégio para pedir para a moça buscar, ou sei lá o que a enciclopédia para você ver a foto de algum negócio. Agora você digita aí, já sabe quem foi o Clóvis Bornai, por exemplo. Entendeu? Aí, você vai fazer isso, abre uma aba do YouTube, não vai fazer agora, porque você está me vendo agora, né? Você abre lá, você já tem ali para ouvir o Bob Marley, você já vai ouvir vai ver quem foi o Clóvis Bornai, sei lá, Joãozinho 30. Por exemplo, quem foi Joãozinho 30? Olha já vem na minha cabeça também, Cláudio Bornai, Joãozinho 130, né? E por aí vai. Cultura do Brasil, né? Pelo menos a gente tem que é, sempre ter a cultura do Brasil. A gente não pode botar na rampa a bandeira dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, né? O que vocês estão fazendo aí com o nosso país? Fica ligado aí, todo mundo aí, hein? Outra coisa, para os bolsomínios que ficam falando, só aquele recado, né? Olha só, primeiro corte que acontece nos histórias das antigas, porque nem a câmera, nem o cartão aguentou tamanha verborragia, né? Disseminada aqui, tipo, tá prolixo demais. Ó, vou parar aqui porque eu já comecei a falar um monte de coisa, foi pra tudo quanto é canto, mas a, a ideia era fazer o último aqui um pouco maior, mas eu acho que ficou grande demais. Mas é isso aí, grande abraço a todos, cuidem-se e até o próximo vídeo no canal. Valeu!